Gente, já já, já já mesmo, já já não é daqui a pouco, mas é muito rapidinho, vocês terão aí, à sua disposição, desafios e soluções. Não é uma competição nem nada, é um, é um programa, é um canal no YouTube que vai trazer uma porção de novidades, com duas consultoras especializadas na arquitetura e na, na, na engenharia civil, é, trazendo novidades dessas áreas. Então, nós vamos ter produtos, serviços profissionais, obras prontas, projetos, enfim. A discussão disso tudo mostrado para você que gosta da construção civil, que vai construir, que sonha em construir, que é profissional da área, seja arquiteto, seja engenheiro, enfim. Acompanhe a gente nos, nos nossos desafios e nas soluções que nós vamos mostrar para vocês, tá? Não se esqueça, se inscreva no nosso canal Desafios e Soluções.